Você sabe a diferença entre listen e hear? What's up, learners? Eu sou Júnior Silveira, sou professor de inglês. Seja bem-vindo ao meu canal Júnior Silveira e este é o quadro Cai Como uma Luva o canal que te dá dicas rápidas de inglês para você usar aí no seu dia a dia. E a dica de hoje é: qual que é a diferença entre listen e hear? Você sabe? Você sabe? Não. Listen é o ouvir no sentido de atividade. Você tá ouvindo esses cachorros latinos aqui no fundo? Então, esses salafrários latindo aqui estão produzindo barulho, né? E eu estou ouvindo sem a intenção de ouvir, ou seja, não tem como eu controlar esses barulhos aí. Então, na verdade, o que que tá acontecendo? Eu estou here, né? Ó, here, porque eu não tenho controle de, dos, dos barulhos. Já quando eu falo listen... Listen é quando eu quero que você escute alguma coisa. Eu vou provocar o som. Então, por exemplo, vou pegar aqui o, meu, o meu, meu microfone. Aqui ó, meu microfone aqui ó, e eu vou falar assim ó. Pessoal, listen. Ó, escutem isso aqui ó. Ouviu esse barulho? Porque eu provoquei e eu chamei a sua atenção para que você escutasse, né? Então o hear é o ouvir, no sentido de você não tem controle do movimento do, do som, movimento do som. You listen é quando eu vou provocar o som e eu quero que vocês escutem, ok? Então, quando você vai escutar uma música, you're going to listen to the song. Listen to the song. Né? Quando você está passando pelo um corredor e escuta alguém falando, você pode falar I heard her voice. Eu escutei a voz dela, porque você estava passando e escutou. Você não provocou o som, foi simplesmente ó, passivo, certo? Então, essa é a diferença. Tem aquela canção, listen to your heart. Escute o seu coração. A pessoa está pedindo para você escutar o seu coração. Então, ó, tá, tá querendo que você pro provoque o som. Tem aquela canção da Adele, a uh, Hello, que ela canta assim, ó. I heard that you settled down. Heard é o passado de hear, né? Só lembrando. Então, ela... I heard, I heard eu escutei. Certo? Ela ouviu, o som não foi provocado. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no meu canal, mas muito tempo atrás, então o link tá aqui na descrição, aqui no card, pra você ter mais exemplos. Like nesse vídeo para ficar feliz, se inscreve no canal se você é novo por aqui, e ativa o belzinho, porque ele é quem vai te avisar quando uma aula estiver pronta, e também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, porque lá eu dou mais dicas de inglês também. Thank you very much for watching, e lembre-se, see you around. Bye. Ó o barulho aí de novo, ó. Nós estamos here, porque não temos controle deste barulho, olha só, aconteceu. Deixa eu lá ver que deve ser minha pizza.